Não só agora porque quem está falando Gamakus, já estamos aqui com mais um vídeo de Undertale, gente. E hoje nós vamos atrás da Metatom. E eu gostaria de falar, gente, que eu vou fazer uma... Quando zerar o jogo, eu farei uma live fazendo o final verdadeiro. E depois eu farei outra live fazendo o genocídio. Beleza, gente. Então vamos ver como é que vai é essa zoeira. Oi, é o Dr. Alphys. O puzzle é meio... Tipo, tem... você tem que ser rápido. Você vê aquelas alavancas ali? Você tem que pressionar todas essas três em 3 segundos. Eu vou tentar ajudar você com o ritmo. Ok, agora pressione a terceira. Hey! Parece que você apenas precisava de apertar duas dela. Já é da puta, ele me. <risos> Ai. Ai, lá vem. Essa é a última vez que eu tento ajudar com o puzzle. Ah, ei, eu vou no banheiro, então eu vou sair um pouquinho. Eu acho que você consegue fazer esse puzzle sozinho. Ok, eu consigo. Ah, que interessante esse puzzle. Peraí, foi nossa senhora, calma aí, gente. Desce, vamos pra cá. Pisei. Ótimo. Tá. Se nós descermos, viermos aqui, pisarmos, aí a gente pisou aqui. Subiu, desceu aqui ai que puzzle complicado calma ok A gente, estou pensando Ah, eu não sou obrigado a pisar naquele botão Até que tá assim Pisei Ufa, foi mais complicadinho do que eu pensava, hein? Ah, mas eu acho que o 1002 é melhor do que o 1. LOL, isso só pode ser uma brincadeira, certo? Saber que um dia o mouse possa ser, pode hackear o computador, o co hackear o cofre e pegar o queijo. Isso enche com você de determinação. Tem um pedaço de queijo dentro do do... Com, do negócio computadorizado. Porra! Alphys. Ai meu Deus! Eles não arru arruinaram o. tipo. O mil Mil inteiro. Alphys deu um update. Meu mil mil dois review. Mil mil se cute 2. Ele falou que é um lixo. Zero estrelas. Ok, ele não gostou do filme. mil mil Kiu Tiki 2. Ei, você, pare. Eita. Nós queremos receber um... Nós gostaríamos de receber um... uma dica anônima sobre um mano ouvindo uma camiseta listrada. Eles nos disseram que ele estava andando por aqui. Eu sei, parece assustador, né? Bom, eu apenas vou ficar calmo e vamos te levar para algum lugar seguro. Aham. O que é, cara? Que camiseta que você está usando? Tipo, o que ela é? Cara. Você está pensando o que eu estou pensando? Boomer. Ele é tipo... É muito embara embaraçoso. Nós vamos ter que matar você, assim, tipo... Vamos ver o primeiro. Vamos limpar a armadura dele? Ataque em time! Ai. Vamos cochichar. Tipo o que? Eu, eu não entendi. Não entendi. Ai, ai, ai. Vamos sentar no 2 primeiro. Vamos dar uma checada. Hayo Guard Member com uma armadura. Ok. Vamos cochar. Você fala pro R2 o meu segredo favorito. Eu não vou, eu não vou contar. Ah, você vai sim, cara. Eu quero saber dos seus nudes. Você pede para o soldado R2 dar os nudes. Passa os nudes. Ai. Vamos a armadura. Ah tá, eu não posso, eu não aguento Armador está muito quente. Ele está mostrando nudes. bem melhor. Me conta o segredo. Eu, eu. Eita, ele está, ele está, será que, ai. Cara, eu não posso, eu não posso aguentar mais. Não assim. Tipo, 02, eu gosto. Eu gosto de você, cara. O jeito que você luta. O jeito que você fala. Eu amo fazer ataques em time com você. Eu amo ficar aqui com você. Quicando. Tendo as nossas armas sincronizadas. 02, eu. Eu gosto. Eu quero ficar assim para sempre. Ahn... <risos> uh... Eu quero dizer, ahn... Uh, Brincadeirinha, Haha! enganei você. Zero, um. Sim, cara. Você quer... Tomar um sorvete. <risos> Depois dessa? Claro, cara. Eles estão olhando um pro outro, felizmente. Aí, Zets. Eu falei Jurema você tem que entender, a Jurema é o seguinte, ela faz qualquer um se apaixonar, ela, ela, é, ela é tipo, né, a Jurema. Jurema, Jurema, gente, vocês tem que entender que é tipo assim, não tem K.O., mano. Office deu um update no status. Ups, we, o como o humano está indo? É, top 10 shows que faz você esquecer Do seu trabalho Eu vou dar um soco nesse Alphys, véi Eita Ok, voltei Outra sala escura hein? Não se preocupe, minhas habilidades de hacker Vão ter as coisas Ih Sério Oh yeah Boa tarde, lindos E lindos Aqui é o Metatron reportando uma, uma notícia ao vivo da MTT News. Uma situação interessante chegou na, no, est, no externo da Hotland. Felizmente, nossa, nossa correspondência está aqui. Tipo, nosso grupo está aqui filmando ao, ao vivo. Por favor, ache alguma coisa para nos dizer. É, nossos, nossos telespectadores lindos... Estão esperando por você. Basquetebol Blast não é legal, querido. É uma pena que você não pode brincar com isso. Bolas de basquete são para vestir. Você não pode ficar rico e famoso sem algumas órgãos. Isso, Undertale? Oh lá lá, esse videogame que você achou é dinamite. Eu não quero fazer até três casas. Mas eu gosto disso. Ó, oh, esse é o Metatom. Report Vamos reportar isso aqui. Atenção! A correspondência achada é um videogame! Gar é, gar vai garantir uma explosão pra você! Inimigos estranhos, aliados estranhos, robôs atrativos... Mais seis escolhas diferentes de uma vez só. Correspondente, vamos entrar no caso. e Esses cilindros vermelhos com fuzis. Ai não, esse jogo é literalmente uma dinamite. Eu acho que eles estavam certos. Videogames podem causar violência, ou pelo menos esse. Não, fique muito feliz com isso. Você nem olhou o resto da sala ainda? Ah, tudo tinha uma dinamite. Ai, meu Deus. Parece que tudo nessa área era uma bomba. Aquele cachorro é uma bomba. Aquela bola de basquete é uma bomba. Minhas palavras são... <risos> Bravo concorrente. Se você não desarmar todas as bombas... Essa bomba gigante vai explodir em dois minutos, então não vamos mais fazer isso ao vivo. Que terrível. Nossos nove views vão gostar de assistir isso. Boa sorte, querido. Ring. Não se preocupe, eu instalei um, um negócio pra desembarbar... Calma aí, gente, deixa eu arrumar aqui o negócio da Steam. Pronto, use isso para o oh, meu Deus. Ué, não foi? Ai, meu Deus, não dá. Espera aí, gente. Ai, ai. Como é que faz isso? Ah, é assim. E não vai dar tempo não. Ok. Gente, que difícil. Vai dar ruim. Nem sei se a gravação tá indo bem. Pascou gente, não vai dar tempo A gente vai morrer Droga, droga, droga, droga, droga Dois segundos Peguei Morri, morri Gente, temos 8 segundos. Bom trabalho. Vai para o centro. Eu estou usando a... Tá, ok. 7 segundos. A gente tem que acertar. Não. Não. Gente, 3 segundos. Ai, conseguiu. Porque parou a gravação, gente, no meio. Nossa senhora, deu muito ruim. Mas deu certo agora. Você desativou todas as bombas. Se você não desativar, então a, a grande bomba ir, iria explodir em dois minutos. Agora, isso não vai explodir em dois minutos. Vai explodir em dois segundos. Adeus, querido. Ué. Ah. Parece que a bomba não vai... Não está funcionando. Isso é porque... Enquanto você estava... Fazendo diálogo, eu... Arrumei. Uh, eu mudei. Ai, não. Você desativou a bomba com as suas habilidades hacker. Sim. Foi isso que eu fiz. Maldição. Parece que meus planos foram reinados de novo. Droga você, humano. Droga você, Dr. Alphys. Por ajudar muito. Mas isso não amaldiçoa meu. Meus... Lindos espectadores. Até a próxima vez, querido. Gente, a bateria da câmera vai acabar, mas eu continuarei. Hey, eu sei que era meio estranho, mas eu realmente acho que estou ficando mais uh, mais, mais, confiante em guiar você. Então não se preocupe sobre aquele robô estúpido, eu vou te proteger dele. E eu realmente é apenas virar... Não, esquece. Até. Clique. Então vamos gente. A bateria vai acabar, gente. Eu não quero que ela acabe. Reink. Um, eu vi que você está um pouco quieto. Você está preocupado sobre encontrar Asgore? Bom, não se preocupe, tá bom? Ele é o rei. Ele é um rei bem legal. Eu sei que você pode falar com ele e. com a sua alma humana passar pela barreira. Então não se preocupe, ok? Apenas esqueça isso e sorria. Por favor, escolhe um local. Bem-vindo ao Parlor. Interessado em alguma coisa de aranha? É um donut de aranha. Ok. E esse cara, ele gosta de donuts? Eu, eu acabei comprando donuts. Eu, eu não queria fazer isso. Mas aquela garota, ela disse, disse não, ela continuou olhando para mim com aqueles olhos e lábios assustadores. Estou sem dinheiro. Ok, cara. Ah, oi, a Office aqui. Essa sala é tipo a sala que nós vimos antes. Tem dois puzzles, no norte e no sul. Espero que se resolver eles. Eu gostaria de dizer... Eu queria te dar a solução do puzzle, mas... Se você precisar de ajuda, apenas ligue. Espere, eu, te... eu tive uma ideia. Vamos ser amigos no Undernet? Então você pode me dar um ping quando precisar. Espere. Nós já somos amigos, não somos? Eu criei sua conta, não criei... Bom, eu espero que você concorde comigo sobre mil Não é pra cá, não é pra cá, é pra cá... Não! Ah, tá certo. Chegamos. Vamos para o Paz do Norte. A bateria vai acabar. Ai, não! Tá, calma lá. Aham. Uhum. Consegui... Ah, não. Usar um restart. Foi! Congrats. Então vamos para o de baixo. Aqui, aqui, desce, vem, desce. Ai, ah, entendi. Ei, hey, é não parece que tem nada para fazer. Pindear você, mas ei, hey, você pode querer assistir uma. TV humana comigo algumas, algum dia? Eu estou ligando a Mil Mil que se cute. Claro, sério? Isso parece tão é legal. Ah, é meu show favorito. É tudo sobre uma garota humana chamada Mil Mil. Porque... Ah, tá. Eu não preciso ler, ele está com a nossa história inteira. <risos> ok. Bam, bam. Vamos lá. Primeiro esse aqui, este aqui. Oi oh, é yeah. Concrete. Então agora a gente vai para a direita, né? Simples. Quantos apps? Eita. Vamos salvar. Gente, então foi Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, de no canal, compartilhe Não se esqueçam de comentar, se possível avaliar. Me digam o que vocês estão achando a série Undertale, né? Não se esqueça que eu falei que eu vou fazer live de Undertale. Ainda não sei quando, porque eu não zerei o jogo. Mas quando eu zerar... Até a próxima, gente! Então pessoal... Falou! <coughs> <risos> Tralala! A sala aqui antes era escura e tal.